Bem-vindos ao evento relacional Dias Pro, da Romerlan. Meu nome é Hermélio Reis e sou responsável da área de colagens e selagens na SICA Portugal. E hoje vamos abordar a instalação de pavimentos de madeira com recurso a colas elásticas da gama SICA BOM. Antes de equacionarmos a colagem, a instalação de um pavimento de madeira, vamos ter sempre dois aspectos em consideração. O primeiro é a existência de umidade ascendente na base. A umidade ascendente é um problema de construção que não tem solução a não ser por via mecânica. Uh, e constitui uma contraindicação absoluta para a colagem de pavimento de madeira. Ou seja, se existir umidade ascendente, por e simplesmente não podemos colar pavimentos de madeira. Outra questão importante é o tipo e o estado da base uh, sobre a qual vamos colar pavimentos pavimento de madeira. As colas elásticas, a gama bond permitem a colagem de pavimentos de madeira sobre uma gama muito alargada de bases, nomeadamente uh, cerâmicos, portanto, de e mosaicos, uh, pavimentos de pedra, uh, soalhos antigos, tanto tábuas antigas e uh, derivados de madeira, tais como OSB, contacto para casa, com brados, e o mais normal, a colagem sobre betonilhas de base cimentosa. As betunilhas de base cimentosa uh, são normalmente uh, a base principal de colagem para este tipo de pavimentos e temos que averiguar antes de proceder à colagem se a resistência da base é suficiente para a colagem. Isso pode ser feito com uma série de testes, nomeadamente testes de, de arrancamento. Uh, e se verificarmos que a resistência da base não é suficiente, a mesma pode ser melhorada uh, com recurso a primárias, normalmente primários de base a epóxi, como é o caso do Sikaforce 150, que permitem uh, melhorar muito o desempenho da base e a sua resistência e torná-la apta para a colagem. Relativamente aos pavimentos de madeira, existem dois grandes grupos de pavimentos que podemos considerar para a colagem. Os pavimentos de madeira maciça, como é o exemplo desta peça que eu tenho aqui de madeira de pinho, uh, e os pavimentos multicamada, como está aqui este tipo de pavimento. Os pavimentos de madeira maciça, como é o caso deste, são constituídos por uma peça única de madeira. Uh, são normalmente feitos para serem instalados por colagem ou por pregagem, portanto não podem ser colocados de forma flutuante e são normalmente acabados em obra. Este tipo de pavimentos uh, é normalmente fornecido em bruto e depois é lixado e acabado em obra. Uh, Aí reside a grande vantagem deste tipo de pavimentos. Um pavimento deste tipo pode ser recondicionado inúmeras vezes. Como tem uma espessura de madeira muito considerável, ele pode ser lixado e invernizado várias vezes. Quando se estragar por riscos ou por qualquer tipo de acidente, ele pode ser lixado e reconvertido várias vezes. A desvantagem dos pavimentos de madeira prende-se com o seu comportamento face à umidade. Os pavimentos de madeira variam bastante dimensionalmente com a variação do teor de umidade. Ou seja, no verão, por exemplo, retraem, e no inverno dilatam. Esse tipo de comportamento é natural nos pavimentos de madeira maciça, portanto, e dificilmente é evitável. Por isso é que a quando da instalação convém sempre prever uma distância às paredes, por forma ao pavimento poder trabalhar como um todo. Os pavimentos de madeira maciça trabalham essencialmente à largura, portanto, neste sentido, e menos no comprimento. Por isso é que é muito importante a quando da instalação prever sempre a distância face à parede para permitir o trabalhar. De, do pavimento como um todo. Os pavimentos multicamada, como o nome indica, são feitos por várias camadas, ao contrário dos pavimentos os, eh, maciços que são feitos apenas com uma única peça de madeira, os pavimentos multicamada normalmente têm uma base em contraplacado e uma camada de madeira nobre. Eh, são pavimentos muito interessantes do ponto de vista de sustentabilidade porque permitem eh, utilizar para a camada de base, ou seja, para o contraplacado, madeiras de crescimento rápido e de exploração controlada poupando o abate de espécies de crescimento lento, que no fundo só são utilizadas para a camada de acabamento. Os pavimentos multicamada já vêm acabados de fábrica e hoje em dia os, os fabricantes têm um excelente nível de acabamento final e já se conseguem acabamentos de fábrica muito superiores ao que se consegue acabando o material em obra. Os pavimentos multicamada são quase exclusivamente colados, podem ser aplicados como flutuantes, mas normalmente são colados e uh, uh, são bastante uh, mais interessantes do ponto de vista de aplicação que os pavimentos de madeira maciça porque são muito menos suscetíveis a variações de umidade. Este tipo de pavimentos é muito mais estável face à umidade, não trabalha tanto, nem nem perto nem de longe, como os pavimentos de madeira maciça porque o facto de terem uma base em contraplacado inibe essa, é, essas variações dimensionais, porque as folhas de contraplacado são cruzadas e os movimentos anulam-se uns aos outros. Um, os pavimentos de madeira uh, de multicamada, aliás, uh, são feitos para serem aplicados e colados uh, e normalmente não podem ser uh, re reutilizados, no fundo, não podem ser, uh, uh, levar qualquer tipo de, de tratamento posterior. A não ser que sejam pavimentos multicamada que têm uma camada de madeira maciça mais considerável. Normalmente a camada de madeira uh, de acabamento, esta camada varia de 0,5 mm até cerca de 3 mm é evidente que se for um pavimento deste tipo, que tenha uma espessura muito fina, eu ao lixar isto para uh, acabá-lo novamente, vou retirar a camada de madeira e vou estragar o pavimento. Portanto, estes pavimentos só podem ser uh, uh, reacavados, não é? uh, caso se estraguem, imagino que uh, se risca ou há um acidente qualquer, só podem ser novamente lixados e invernizados se tiverem uma espessura de madeira, uh, chamada madeira nobre, uh, considerável, na casa dos 2 3 mm De outra forma, não podem ser ser lixados novamente e, e invernizados. Este tipo de pavimentos, ao contrário dos pavimentos de madeira maciça, trabalha essencialmente no sentido do comprimento e não da largura, mas de qualquer forma trabalham sempre muito menos do que qualquer pavimento de madeira maciça. As colas elásticas da gama Sica Bond permitem a colagem de pavimentos de madeira de três formas diferentes. A colagem integral, a colagem por cordões e um sistema exclusivo da Sica designado por sica a Vou passar a anunciar as principais vantagens de cada um deles. Uh, o sistema de colagem integral é o sistema utilizado quando estamos a colar pavimentos de madeira maciça. É um sistema que garante uma colagem mais uh, eficaz, digamos, mais forte de, do pavimento à base. Uh, é, o, é o sistema de colagem de eleição, como disse, para os pavimentos de madeira maciça e também o sistema de eleição quando temos pisos radiantes, ou seja, pavimentos com aquecimento ou arrefecimento uh, através da, da betonilha porque este sistema é o único que garante a transferência máxima de calor da base da betonilha, no fundo com o um sistema de piso radiante, para o pavimento de madeira. Portanto, quando estamos a tratar de pavimentos com piso radiante, esta é sempre a solução que é recomendável. A colagem por cordões é uma colagem que tem vindo a, a ganhar cada vez mais terreno. É uma colagem muito fácil, muito limpa e, ao mesmo tempo, também muito económica de colar pavimentos de madeira. É essencialmente uh, destinada a pavimentos multicamada, ou seja, não se pode colar pavimentos de madeira maciça com este sistema. Uh, e é um sistema que uh, é muito prático e inclusive até muito uh, fácil de aplicar por pessoas uh, menos profissionais. Ao contrário da colagem integral que está quase exclusivamente reservada a instaladores profissionais, porque implica uma aprendizagem, implica uma técnica de aplicação bastante mais apurada. Por último, temos o sistema sica que é um sistema proprietário da SICA. É um sistema que consiste numa manta de isolamento acústico e numa cola elástica e a grande vantagem deste sistema é o isolamento acústico. Com este sistema, a, -A Bond, que tem mantas chamadas mantas Cica -Layer, que podem ir de 3 milímetros a 5, conseguimos atenuações acústicas na casa dos 16 decibéis, o que é muito considerável, quer no ruído de impacto, ou seja, no ruído de impacto no pavimento, quer no ruído ambiente. Seguidamente irei exemplificar a aplicação da cola Sikabond 151 em sistema de colagem contínua. Portanto, a cola é disponibilizada em balde com a consistência bastante tixotrópica. é importante manter a talocha sempre na vertical, para que os sulcos tenham o maior tamanho possível. Como estão a ver, a talocha utilizada é uma talocha de dentes muito grossos, por forma a assegurar que os dentes têm uma altura muito considerável. Eu apliquei demasiada cola, porque nestas situações é difícil controlar a quantidade de cola, isto normalmente é feito como podem uh, uh, ver num pavimento, não numa situação destas, mas isto dá mais ou menos uma ideia de como é que isto funciona na realidade. Portanto, sempre, a talocha sempre na vertical e em movimentos por forma a conseguir espalhar a cola de forma a que os sulcos sejam bastante pronunciados. Evitar estas situações aqui de poças de cola, portanto, tínhamos que puxar bastante a cola para fora para evitar aglomerações de cola. Seguidamente o pavimento é colocado na base e apertado. Portanto, normalmente faz um movimento para assegurar a, a correta difusão da cola no tardojo da peça. Se virem, eu ela já é difícil tirá-la porque ela tem bastante força, mas só para verem uma ideia, É melhor continuamos assim e ao colocar a outra vocês vão ver que ao fazer isto ela fica com o tardoz todo coberto praticamente de cola depois o pavimento é batido eu aqui não trouxe não trouxe mas é preciso uma peça para bater isto por forma que fique o pavimento todo bem colado e sem estas brechas. Como podem ver, este tipo de colagem é sempre um bocadinho sujo, porque a cola tem tendência sempre a subir, mas nestes casos não é tão complicado como nos pavimentos multicamada, porque estes pavimentos são para acabar posturamento, ou seja, este pavimento depois vai ser completamente lixado, invernizar. Portanto, esta cola que está aqui eu posso tirá-la já, posso eventualmente depois com com toalha tirá-la, mas uh, normalmente isto depois sai com com a lixagem. De qualquer forma, uh, convém sempre não uh, sujar demasiado o pavimento porque depois é mais fácil, uh, desculpa, é mais difícil uh, com a lixagem retirar a cola. Mas no fundo uh, o, uh, a instalação uh, em colagem contínua será mais ou menos isto. Nós poderíamos continuar para aqui fora, mas o procedimento é mais ou menos o mesmo. Portanto, é colocar as tábuas e uh, las contra a base não é? para assegurar uh, a transmissão da cola para, para o pavimento e depois ajustar de forma a eliminar as brechas no, no pavimento. Irei seguidamente exemplificar a aplicação de um sistema de colagem por cordões. A colagem por cordões utiliza uma cola elástica de alto desempenho, na circunstância Bon de 52 parque. Esta cola tem um desempenho otimizado para a colagem por cordões, é uma cola extremamente elástica com um elevado poder de aderência e permite a instalação por cordões de pavimentos de madeira multicamada. Isto é aplicado com uma pistola tubular, este tipo de pistolas. E como podem ver, a aplicação é muito simples e fácil. Basta só cortar a embalagem, introduzi-la na pistola. O bico aplicador tem um entalhe em V para permitir a, a formação do cordão em V. Isto aplica-se desta forma. Cola sempre na vertical e distanciamento máximo de 20 cm entre cordões, 15 a 20 cm. Como podem ver, o bico forma um cordão triangular a, toda, a, a todo o comprimento do cordão. Depois é uma questão de instalar o pavimento da forma convencional. Depois, o pavimento é ajustado, é, é necessário pressionar um bocadinho para obter uma distribuição da cola. Não convém, não se pode esmagar na totalidade, a cola tem que ter no mínimo uma espessura de 2, 3mm para funcionar, portanto eu não vou pressionar completamente na base e depois a instalar o pavimento de forma convencional. Este, este pormenor aqui é só para facilitar a aplicação, porque como eu referi, nós devemos deixar sempre algum espaço junto à parede para permitir a madeira trabalhar. Portanto, idealmente isto teria que estar assim afastado da parede para o pavimento, embora este pavimento, como disse, é um pavimento multicamada e trabalhe pouco, há sempre a possibilidade de haver dilatações e, portanto, convém ter sempre uma distância face à parede eh, para permitir eh, o pavimento trabalhar. Portanto, este é um sistema bastante simples de aplicar, como viram, é bastante limpo, não tem nada a ver com uma aplicação uh, integral em termos de, de limpeza da aplicação e é um sistema que, inclusive, pode ser aplicado por, uh, por amadores. Ora, vou seguidamente exemplificar uh, a aplicação do sistema Sikakobond. Uh, o sistema bond é um sistema de colagem e isolamento acústico, ou seja, é um sistema que permite a, a atenuação do ruído de impacto, Uh, quer do ruído de impacto, quer do ruído ambiente. É constituído por uma manta de polietileno de sala fechada, layer, que pode ter uma espessura de 3 ou de 5 mm, É uma manta de célula fechada, ou seja, é muito incompressível e mantém sempre uh, a sua uh, espessura ao longo de toda a vida útil do pavimento. Portanto, isto é muito simples de aplicar, é um sistema bastante simples, uh, inclusive até uh, com algumas características que permitem a aplicação por aplicadores uh, mais ou menos amadores ou pelo menos não tão profissionais uh, e uh, no fundo isto é só estender uh, a tela uh, no pavimento, a tela não é colada, ela fica solta e depois nos rasgos que a própria tela tem vamos aplicar a cola Bond 52 Parquet, a mesma que eu utilizei para a colagem dos pavimentos por cordões. Isto. Não é preciso uma aplicação cirúrgica, mas é obrigatório que todos os espaços sejam preenchidos com cola. Porquê? Porque, uh, de outra forma, eu não tenho garantia que haja quantidade de cola suficiente. Portanto, é obrigatório, está feito para isso, foi desenvolvido assim, foi projetado assim e foi estudado assim, por forma que haja quantidade de cola suficiente para uh, colar o pavimento uh, ao, uh, ao substrato. Uh, contrariamente ao sistema de colagem por cordões, este sistema pode ser usado com pavimentos de madeira maciça. E no fundo depois é só instalar o pavimento da forma convencional. Como podem ver, sempre, sempre perpendicular ao comprimento, nunca assim. Porque se eu colocar assim, eu tenho menos cola e, e corro o risco de acontecer misto não é? Então, ver, se eu fizer isto, só tenho um cordão de cola. Portanto, nunca posso colar assim, sempre, contrário, sempre perpendicular ao comprimento das peças. Portanto, sempre assim, porque assim eu tenho certeza que há cola suficiente no tardós das peças. E no fundo é só... Eu aqui posso pressionar à vontade. Porquê? Porque a, a manta vai-me servir de batente, aqui até convém que eu pressione, porque eu de qualquer forma nunca consigo esmagar a cola na totalidade, porque a própria tela vai-me servir de batente. Ok? E depois é proceder à instalação com se um pavimento normal se tratasse. E bater para isto ir ao sítio. podem ver, é uma instalação muito simples, muito fácil e que está ao alcance de, de qualquer uh, instalador e também até a nível de instaladores menos profissionais, uh, uma utilização mais, mais amadora, muito limpa, muito simples e muito fácil de aplicar. E por último, irei exemplificar a selagem de pavimentos de madeira com recurso a selantes uh, elásticos de base acrílica, na circunstância o Sica 119. Uh, eu uh, propositadamente deixei uma abertura bastante grande entre estas duas peças, para simular o que é que pode acontecer num pavimento de madeira, que muitas vezes abre juntas, e também em situações onde é necessário comatar as juntas entre o pavimento e o rodapé, ou entre o rodapé e a parede. Este tipo de produtos são muito práticos, são produtos de base à água, permitem uma limpeza muito fácil, uma aplicação também muito cómoda, vamos ver que é simplesmente aplicado com uma pistola convencional de, de, de selantes. Eu usei uma cor bastante distinta propositadamente para verem o, o tipo de comportamento do produto. Isto, no fundo, é um soante que vai colmatar aqui a junta para não haver ingresso de pó ou água, no caso das lavagens e das, das manutenções que muitas vezes os pavimentos são sujeitos. Depois é só passar a espátula. tirar a fita enquanto o selante não seca. É muito importante retirar a fita enquanto o selante está fresco porque de outra forma se ele secar depois não se consegue tirar uh, a, fita, a fita adesiva. Chegámos ao fim da nossa formação sobre colagem de pavimentos de madeira. Espero ter contribuído de alguma forma para aprofundar os vossos conhecimentos na área da colagem de pavimentos de madeira com as colas elásticas Sicabon. Aproveito desde já para agradecer à Romerlan todo o apoio prestado nesta formação uh, e uh, despeço-me até à próxima, juntos, entre profissionais.